Se é você que vai pagar, eu tô dentro. A mina bebe um bucho Que água. Me na cama. Quando eu era criança, se eu, não faz... se eu não fizesse xixi antes de dormir, eu me chamava na cama. <risos> Apureto. <risos> É sério, ah. mano. é mó estranho, né? Por que quando a gente era criança, a gente não acordava quando queria mijar? Por é que será que criança não acorda quando tá com vontade de mijar? e hoje em dia, se eu tiver com vontade de mijar, eu acordo. Mas quando eu era criança, se eu tava com vontade de mijar, eu só mijava. Devolve minha caixa de água. <risos> Imagina... Imagina se a criança é assim na escola também, é, aí a professora, nossa que cheiro estranho, aí a criança, é isso mesmo que você ouviu, badia, eu mijei nas calças. <risos> que eu já me mijei na escola? <risos> eu acabei de lembrar disso. Eu, mano, eu já me, me mijei na escola, mas eu era bem criança, mano. E aí eu fiquei muito triste porque, porque tipo, eu não lembro como eu enjei. Não lembro se eu fiz uma poça de mijo. Eu acho que não foi poça de mijo não, tá ligado? Mas foi bem assim, eu virei pra professora e falei, é isso mesmo, Badia, eu enjei nas calças. E eu lembro que ela me levou no banheirinho. E aí eu troquei de short. Eu já caguei na escola, KK. As cri... As... As meninas, elas usavam um short saia. Era um short, mas na frente tinha um paninho que tava uma saia, né? Isso que é um short saia, pra quem não sabe. E aí, eu fiquei com muita vergonha, porque eu não tinha short saia pra botar. Eu tive que botar o short dos meninos. Eu comecei a me, me, me sentir um menininho lá, filho. Com um humilhada, mano. Que não deu pra fingir que eu não fiz xixi, tá ligado? Não deu pra fingir que eu não fiz xixi. Eu troquei a porra da calça, mano. É o único que eu esqueci de memória que eu lembro. Eu não lembro como foi a hora do mijo, tá ligado? Mas é porque, tipo assim, desde que eu era novinha, eu tinha mania de segurar a xixi, tá ligado? Até hoje eu faço isso, eu só vou fazer a xixi quando eu tô com muita vontade. Quase me mijando. Provavelmente a mulher não deve ter deixado ele no banheiro, tá ligado? Eu me mijiei. É a Mija. <risos> Cagar e mijar na escola é fácil, quero ver bater punheta. Vai se fuder, cai a primeira vez que eu fui no mictório Eu abaixei a calça toda Estranhão, hein, mano Um amigo meu cagou na sala e a professora foi cheirar a bunda de... Não é possível Um amigo meu cagou na sala e a professora... <risos> e a professora cheirou a bunda de todo mundo pra saber quem foi. Ai, velho. Vai se fuder. Teve uma vez que passei mal na escola e tive que limpar a bunda toda suja com minha cueca azul do Homem-Aranha e a filha da puta da professora nem pra me ajudar. Cheguei em casa, bagulho tava manchado. <risos> Eu me caguei no meio da prova da Ubime e os menor do ensino médio ficaram rindo de mim. Vocês <risos> estão muito de pique. Vocês estão muito de pique, mano. Não é possível, cara. Não é possível, mano. Cara, o pior. Não sei se eu devo contar, porque é a história da minha mãe, tá ligado? <risos> A minha mãe foi num show, minha mãe velha já tá, ela já devia ter uns 40 anos, velha não, mas tipo, tô dizendo que já tinha idade. <risos> minha mãe tava no show do RPM, é RPM, gente? É uma banda? Minha mãe ama essa banda, ela é apaixonada por essa banda. Ela é apaixonada nessa banda. E aí, ela foi no show deles, ela pegou um ingresso muito pica, num lugar muito pica. E ela falou que ela não queria perder nenhum aumento do show, tá ligado? E aí vocês já sabem, né? E aí, você já só... <risos> é, é sério. Lembrei de quando tive que ir pra escola com diarreia e levei quatro cuecas comigo. É sério. Voltei ela, ela, se, com ela se casa com quatro e os ovos tá balançando. E a minha, minha, tia, minha tia, no caso, a esposa da minha mãe, falou que, tipo, ela chorando assim e o mijo escorrendo, tá ligado?